Olá, meu nome é Oswaldo Silva, vou falar aqui pra você o que é ejaculação e o tratamento que tem ajudado milhares de homens a serem curados, mas antes se inscreve no canal, curte e clica no sininho para saber mais informações para a sua saúde, e comenta aí de qual cidade você está assistindo esse vídeo, beleza? A ejaculação precoce indica a perda do controle na hora de gozar, você não consegue segurar por mais tempo durante a relação sexual. E isso acaba deixando você constrangido, humilhado e passando essa vergonha com a sua mulher aí na hora e a deixando a desejar, sem satisfazer a parte dela, sem dar prazer para ela. Isso fica um clima chato. A ejaculação precoce pode também ser definida como a ejaculação que ocorre em menos de dois minutos após a penetração ou em menos de dez impulsões. Realmente é pouco tempo para uma transa. Muitas coisas podem estar relacionadas com a presença desta alteração. Como o uso de medicamentos, o comportamento ansioso e transtornos como depressão podem estar relacionados com a ejaculação precoce. No entanto, as causas psicológicas têm um papel muito importante e estão intimamente relacionadas com o desenvolvimento desta alteração e sempre deverão ser avaliadas e tratadas. Homens ansiosos que apresentem um episódio de ejaculação precoce, terão maior tendência a repetir este comportamento, pois a cada relação sexual ficam mais ansiosos.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 Assim como você também vai se sentir bem durando mais tempo antes de gozar curtindo a hora do sexo e sem passar mais essa vergonha e dor de humilhação com sua parceira. Depende de você acabar com esse problema pois a solução está aqui. Entra aí nesse site da descrição e veja os resultados e decida você também estar curado.